Opa, o que acontece quando você aprende raciocínio lógico? Quer saber? Vem comigo até o final que você vai ver. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para mostrar o que, você, o que acontece quando você aprende raciocínio lógico para concursos, exatamente isso. Mas Renato, eu nunca aprendi isso, você está aqui para dar o primeiro passo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado para vir estudar aqui conosco, tá bom? Mas vamos lá, você deve estar pensando assim: eu não sou capaz de aprender, Renato. Eu já tentei de tudo para aprender e não consigo. Gente, entenda uma coisa: com o método MPP você consegue. Como é o caso aqui do nosso aluno Jean Ribas: olha que legal. Fala pessoal, comecei a estudar para a concurso há um ano e, a princípio, mesmo sendo, mesmo sendo melhor em exatas. Senti muita dificuldade com o RLM, que é o raciocínio lógico, né? Opa, sentia. Depois que conheci os professores do Matemática para passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo, sem enrolações, e os bizus são sensacionais. Com a ajuda da matema, do Matemática, fiz 70 pontos na prova de investigador de polícia da Polícia Civil de São Paulo e fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. É isso. Nós transformamos a vida de vocês com o método MPP e vocês realizam o seu sonho. É isso. É isso que nós buscamos o tempo todo e você é capaz. Você está pronto para pronto ver o que acontece quando você aprende raciocínio lógico? Então vem comigo. Vamos começar. Aqui estão minhas redes sociais. troca o like e sigo de volta. Aqui estão a do Marcão. E simbora começar. Para ficar legal baixa o material da aula que está aqui em algum lugar que é assim você baixando o material dessa aula primeiro você vai poder acompanhar a aula segundo você entra para nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista vip tem acesso por e mail tá bom então não perca tempo vamos lá vamos começar Galera, primeira coisa para você aprender raciocínio lógico você precisa ter um método um passo a passo para você entender as coisas, porque com certeza você já pegou um livro e não entendeu nada. No método MPP, eu vou revelar para vocês a sequência que nós fazemos didática. Primeiro, vamos para a proposição simples, depois para composta, depois tabela verdade, depois negação, depois equivalência, depois argumentação, e aí a gente começa a brincadeira, com sequência, essas coisas todas. Tudo bem? Mas essa é a ideia. Da sequência do raciocínio lógico, tá bom? E cada uma dessas tem sua particularidade. E uma das maiores dificuldades que no, ao longo de 15 anos nós vimos aí nos alunos é identificar o que o problema quer. É uma das coisas que eu mais escuto. Para isso, nós criamos no método mpp o que nós chamamos de método dos 50. O que, que é o método dos 50? Pessoal, o método dos 50 consiste numa coisa bem simples, que é o que? Só de você sublinhar você já resolve 50% da questão. É isso mesmo. Só no que você sublinha você já resolve 50% da questão. Mentira, verdade. Por quê? O que é resolver 50% da questão? É você identificar o que o problema quer. Uma vez que você identifica o que o problema quer, pronto, já tem 50%, é só resolver. <coughs> Perdão. Para isso é muito simples você vai sublinhar o que é importante repete essa frase sublinhar para identificar repete sublinhar para identificar então vamos lá vamos sublinhar considere a afirmação foca só aqui ó se você trabalha então alcance eu vou te falar o que é isso a negação dessa afirmação ele quer a negação dessa afirmação Galera, negação é uma das partes do raciocínio lógico. E nós negamos os conectivos lógicos, as proposições categóricas também, mas aqui eu vou falar apenas dos conectivos lógicos. Por quê? São cinco conectivos. O e, o ou, tá? E ou, o ou se então e o se somente se, como vem na frase. Nesse caso aqui apareceu o se então. Então olha como o método dos 50 é poderoso. Você já sabe que a questão é de negação e é uma negação do se então. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Você já sabe que a questão é de negação e a negação do se então. OK? Então você já tem 50%, porque você tem que negar o se então. Agora, você precisa saber negar o se então. Para isso entra a continuação do método MPP. No método MPP, para negar o se então, como é que nós fazemos? Se liga, se liga. Nós usamos o mané. O que, que é o mané, galera? Mané é mantém, a da frente você mantém, e a de trás você nega. Mantém e nega. <coughs> Perdão, no método MPP como é que é? Mané. Que que é o mané? Mantém e nega. Só que o mais importante quando você vai negar o sentão, é você entender que o C, então sai e entra o E. Então vamos lá, como é que você faz para negar o então? Primeira coisa que tá: se você trabalha, então alcança. Vem comigo, você vai esquecer o centão e vai botar o e. E aí tu usa o mané que, que é mané, mantém e nega atrás. Tudo bem, quando eu falo mantém, é para você manter o que tá escrito, então vai ficar você trabalha. <cười> Perdão. E nega, não alcança. Alcança, qual é a negação? Não alcança. Correto? Você trabalha e não alcança. Essa é a resposta. Qual é a resposta correta? É a letra. A. marca aí o V da vitória. Letra A. Aprendeu a negar o C então? Então tem um desafio para você. Quando você acabar essa aula, pega a questão para negar o C então e faz. Eu prometo, eu, prometo, eu garanto que você vai acertar absurdamente Você não vai estar nem acreditando. Caramba, é uma é né, Manel é uma, né, uma né. E você mata. E para melhorar, potencializar, pega essa dica aqui que eu vou te dar. Você liga. Quando você for negar o centão, o que, que você vai fazer a partir de agora? Primeira coisa. Eu vou negar o centão, eu tiro o centão e boto o E. Aí eu já vou para as opções já procurando o E. Eu vou focar nas opções que tem o E. A letra A tem o E, eu troco ideia. A letra B está o OU. Não troca ideia porque tem que ter o e não né? aqui é ser então aqui é C, então aqui é C, então pronto só pode ser qual letra letra a acabou ganhou tempo. e aí tu usa o mané que tu vai ver mas essa questão deu esse mole então cria esse hábito de sempre resolver assim tá legal entendeu como é que faz beleza e uma coisa deixa anotado todo sábado né é a nossa série raciocínio lógico vamos dizer assim a nossa série temos encontro marcado Todo sábado, 8 horas, é a série Raciocínio Lógico. Então, todo sábado, 8 horas, Raciocínio Lógico para concurso, para qualquer concurso. E domingo tem a série da matemática. Matemática, 8 horas. É assim. Nós começamos a semana no domingo com a matemática para qualquer concurso e fechamos no sábado com o raciocínio lógico para qualquer concurso. E durante a semana tem uns aulões de concurso, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e o MPP não para. E você vai aprender raciocínio lógico para concurso. Você vai ver o que acontece. Vamos lá? Simbora. Deixa eu apagar. Ó, continuando aqui com o nosso querido e saudoso Método 250. Vamos lá? Deixa eu mexer aqui no ar hum. pronto. Agora sim. agora tá bom, tá meio abafado. Ó, de quantas maneiras diferentes, quantas maneiras diferentes podemos colocar cinco pessoas em fila sendo que Maria, uma dessas cinco pessoas, jamais seja a primeira da fila, galera? Todo probleminha que quer montar em fila e pede o número de maneiras. É um problema de análise combinatória, que é um assunto que cai direto em concurso público e em raciocínio lógico. Então, olha só, se liga, aprendeu a identificar problema, análise combinatória, acabei de ensinar, e o método de 50 sendo aplicado novamente. Agora vamos resolver. Galera, se você quer, muita gente tem dificuldade em análise combinatória, identificar quando é combinação, quando é arranjo, essas coisas, princípio de contagem. Aqui no método MPP nós não falamos arranjo, nós falamos princípio de contagem. Tá legal? Primeira coisa que a gente fala. Agora olha só, se liga numa parada. Você vai entender uma coisa: se quer formar fila, não é combinação. Você vai fazer pela contagem. Tudo bem? Então vamos lá, sempre, sempre. O que você vai fazer? São cinco pessoas, eu vou fazer cinco traços. Tudo bem? E nesse tipo de questão você tem que focar. Nas restrições sempre tem uma restrição maior. Nesse caso tem uma restrição maior. Qual é a restrição maior? Maria não é a primeira. Aqui, ó. A restrição maior. Maria não pode aqui. Qualquer pessoa pode sentar aqui, menos a Maria, porque eu não quero que ela seja a primeira, tá? Essa é uma restrição maior. Então vou começar o problema por ali. Quantas pessoas eu tenho, galera? 5. Aqui pode ser a Maria? Não. Então, quantas chances eu tenho para cá? 4. Ou seja, 4 pessoas podem se sentar aqui. Tudo bem? Agora, aqui, quantas pessoas podem se sentar aqui, galera? Quatro. Ué, por que quatro e não três, Renato? Pensa comigo. Olha para cá. Se liga. Aqui no primeiro, ó, cada lugar vai sentar alguém. Eu tenho quantas pessoas? 5. Né? Aqui pode qualquer uma das cinco, porque a Maria pode. Menos uma que sentou ali, então aqui eu tenho quantas possibilidades? Quatro possibilidades, entendeu? E aqui eu vou ter quantas? Três, aqui duas e aqui uma. De novo, para você entender, porque eu sei que análise combinatória é algo que te dá muito medo, mas olha para cá, não precisa ter esse medo todo. Primeiro, são cinco pessoas, não são? Só que aqui eu só tenho quatro pessoas para sentar, por quê? Porque a Maria não pode. Quando eu vou para o segundo, segundo lugar da fila. Eu tenho as 5 pessoas, porque a Maria pode, menos <coughs> perdão aquela que já sentou. Então, aqui eu tenho quatro possibilidades. Aqui eu tenho 3, 2 e 1, um, porque sempre vai a pessoa vai sentando e vai ficando. Tudo bem? Agora, o total é só multiplicar. Show de bola? <coughs> Tudo bem? E aí, essa brincadeira vai dar 16, 48, 96. Qual é o meu gabarito? Letra... C marco V da Vitória. Tá aí, ó, viu? Análise combinatória de um jeito bem tranquilo, calmo. Simbora. A próxima. Vamos lá. Próxima questão. Ó, Ricardo precisa escolher dois cd de seu arquivo para tocar em uma festa. Ele tem um CD de rock, vamos sublinhar. Um CD de rock, dois de MPB, três de música clássica e dois de jazz. Se ele escolher dois CD aleatoriamente, qual é a probabilidade? Opa, método dos 50 aí. A questão é de quê? Probabilidade. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. Calma. Vamos lá, probabilidade de que os dois escolhidos sejam de jazz. Então, ó, os dois sejam de jazz. Ou de que um CD seja de MPB e o um outro de música clássica. Show de bola? Então, vamos recordar, recordar aqui o que é a probabilidade. O Marcão gosta muito de falar isso, ele tem total razão. Probabilidade. Se você tiver com dificuldade, substitui por chance, tá bom? Se você tiver com dificuldade, probabilidade substitui por chance. Show de bola até aí, tamo junto. Agora, olha só probabilidade é sempre o que eu quero sobre o total. Por exemplo, é numa, numa prova. Vamos supor aqui que tu não sabe essa questão. São cinco opções, tu sabe que uma é correta. question Tu não sabe, tu vai chutar. Qual é a chance de você chutar e acertar? Uma e cinco, correto? Não, uma e cinco. O que eu quero acertar? Uma no total de cinco, tranquilo. Agora vem comigo. Sabendo disso, eu vou separar todo mundo aqui: ó. rock tem um, MPB tem dois, música clássica tem três e jazz tem dois. Tá? Jazz tem dois. Num total de quantos? 3, 6, 8. Um total de 8, 3, 6, 8. Show de bola? 3, 6, 8. Show tranquilo. Agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu quero a probabilidade de que, de escolher dois, sendo que podem ser dois de jazz, estão são dois de jazz, é jazz e jazz, né? Ou um de MPB e um de que música clássica. É isso que ele quer, tá bem claro, né? A probabilidade de que os dois escolhidos sejam de jazz, ou seja, jazz e jazz, ou MPB, um de MPB e música clássica. Galera, você tem que saber em probabilidade isso aqui, ó. Que você multiplica e ou você soma. E você multiplica e ou você soma. Você precisa saber isso sobre a, essa parte. Tá bom? Você precisa saber disso. Que você multiplica e ou você soma. Então, vamos lá. Vamos achar aqui primeiro jazz e jazz. Galera, probabilidade, como eu falei, é o que eu quero sobre o total. Quando eu vou meter a mão, qual é a chance de vir um de 10? <risos> Perdão. 2 em 8. Correto ou não? São 2 de 10 em 8. Vezes, porque é e, e, a gente multiplica. Agora, quando tu meter a mão novamente, tem um de 10 que já tocou, não vai tocar novamente. Então, você vai ter uma de 7. Correto ou não? 1 um de 7. Beleza? 10 de 10. 2 em 8 vezes 1 um em 7. Mais o ou é soma. Agora, 1 um de MPB. Quanto de MPB eu tenho? 2 num total de 8. Por quê? Quando entra esse ou, isso daqui é um novo caso. Então, voltou tudo ao normal. Eu continuo tendo 8 lá, tá? 2 em 8 vezes música clássica quantos eu tenho de música clássica 3 em 7 só que tem um porém o inimigo vai querer agir aí na tua prova porque galera se liga quando ele fala um de mpb e um de música clássica ele não definiu quem é o primeiro e quem é o segundo então pode ser mpb e música clássica ou música clássica mpb então aqui tem que multiplicar no caso por 2 fatorial que é dois, tudo bem? Ah, Renato, perdão. Deixa eu ver se eu entendi. Se ele não fala definir a ordem, tem que multiplicar pelo fatorial. Sim, se forem três, dois diferentes, dois fatorial. Se forem três diferentes, três fatorial. Se tiver elemento repetido, permutação com repetição. É isso que tem que ficar atento, tá legal? Mas isso é para outra aula que é só só dois, você pode pensar. MPB música clássica, música clássica MPB, porque senão dá. Se eu não me engano, lá no nosso módulo completo de racionais tem uma parte, um bloco inteiro explicando essas variações, tá? Multiplica por 2, tudo bem? E agora é só resolver. Renato, eu tô com uma dúvida. Diga, quando você fez aqui 10, o que eu quero? 2 em 8 vezes, por que ficou um em 7 segundo? Porque já escolheu um de 10. Então, se eu tinha 2, na segunda eu posso ter um para escolher. E por que ficou 7 embaixo? Porque se eu tinha 8, ficou quanto embaixo? 7. Show? Beleza. E agora só resolver. 2 x 1 é 2. 8 vezes 7, é 56. Mais 6, 12 sobre 56. Renato, eu tenho uma pergunta. Diga. Por que você não simplificou? Bizu. Quando você estiver fazendo uma questão de probabilidade assim. Não simplifica ninguém, porque os denominadores sempre ficam iguais e a soma fica melhor para mim, tá? Repete aí os denominadores, aqui dá quanto? 56, 2 mais 12 é 14. Devemos simplificar de vez em quando de vez em sempre, sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 14. 14 dividido por 14 dá 1, 56 por 14 dá 4, então, quanto dá isso daí? Um quarto. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o V da Vitória na letra B. Simbora. Vamos lá? Vamos lá para a próxima. Deixa eu apagar aqui. E vamos seguir com o método de 50. <risos> aqui no método do PP. Simbora. Vamos lá? Simbora lá, ó. Uma sentença logicamente equivalente, ó. Que é uma sentença logicamente equivalente a ah, se Ana é bela, então Karina é feia. Se Ana é bela, então Karina é feia. Foca no conectivo. E uma coisa importante: olha como o método 50 ele é muito poderoso. Aqui ele falou que é logicamente equivalente, pessoal. Se é logicamente equivalente, você está diante de um problema de equivalência. Se você está com um problema de equivalência, você deve usar as equivalências lógicas. Cara, são, tem diversas equivalências lógicas, tá? mas duas caem em prova e são importantíssimas. Tem até uma aula que eu fiz aqui no canal mesmo, assista, eu botei o link aqui embaixo. Tá? Tem uma aula de equivalência e tem uma aula de tabela-verdade, que eu te ensino a montar qualquer tabela-verdade de três passos e eu sei que tabela-verdade é algo absurdo para vocês. E como eu falei, o que acontece quando você aprende raciocínio lógico? Essa não é o tema da nossa aula. Estou te mostrando o que acontece. Você fica mais feliz, tal. Tá? E se você quer realmente aprender, eu vou te falar o um passo a passo que você tem que fazer. Primeiro passo: estar tá inscrito no canal e ativar as notificações e seguir a nossa série sábado toda todo sábado aula de raciocínio lógico. Segundo passo: ir na play, assistir essas aulas que eu falei que estão aqui na descrição e ir na playlist raciocínio lógico para concurso. Você indo nessa playlist, você vai ter muito conteúdo de raciocínio, lógico, então vai começar. E o terceiro passo é para chegar no próximo nível. Vira estudar pelo nosso módulo completo de raciocínio, lógico, mas isso eu falo mais à frente. Então vamos lá. Já sei que o problema é de equivalência, se liga. Problema de equivalência. Gente, são duas equivalências que vocês têm que saber. E as duas equivalências elas relacionam o então. Eu vou fazer as duas aqui. Para você entender, nega né? tudo e inverte. E a equivalência 2: essa é a equivalência 1, um. e aqui está a equivalência 2. A equivalência 2 a gente chama do Neymar. O que, que é o Neymar? Nega na frente, muda pelo ou e mantém atrás. Tá legal, você nega da frente, muda pelo ou e mantém atrás. Repara. A equivalência 2 tem troca de conectivo, tá bom? Tem que mudar o C então para o Exemplo prático, olha para cá. Deixa eu fazer um exemplo prático aqui para você aprender, tá? Com isso aqui, tu vai resolver muita questão, tá? Vamos lá. Se A, então B. O nosso intuito é que você aprenda raciocínio lógico para o concurso, porque ensinar já te é ensinaria, adiantou muito. A gente quer que você aprenda e transforme a sua vida e realize seu sonho. Vamos lá? Se A então B. vamos lá, equivalência 1 galera. A equivalência 1, como é que fica a equivalência 1? É o negator e inverte. Você não muda o conectivo. O C, então ele permanece na parada. O que você faz é negar todo mundo e inverter. O que, que é isso? O B você tem que negar e inverter. Vem não B e o A vem não A. Fica se não B, então não A. Tudo bem? Essa é a equivalência 1. Agora nós vamos usar a equivalência 2. A equivalência 2, como é que vai ser? Se A então B, o que eu vou fazer na equivalência 2? Primeira coisa, eu venho aqui, tiro o C então e boto ou e uso Neymar, boto Neymar para jogar. Nega, mantém. Nega, não há, mantém B. Não há b É isso. Equivalência 1 e equivalência 2, você acabou de aprender como usar as duas. Mas não, tem um sentido semântico, gente. Eu quero ser, eu sou teu amigo. Largo o sentido semântico, porque não é mais português, é raciocínio lógico Você tem que seguir. Ah, raciocínio para mim, pô, pensei que era uma coisa lógica, tem que decorar essas regras. gente. Sei que eu tô te falando que tu vai se dar bem. você não quer aprender, ser aprovado, transformar a sua vida e realizar o seu sonho? Né? Eu sempre falo que o método MPP transforma a vida das pessoas e assim, transforma o mundo, porque o mundo é, as pessoas vão estar mais felizes e o mundo é muito melhor com pessoas felizes, na é verdade. Você quer do seu lado aquela pessoa que vive reclamando? Não quer. Então é isso que nós focamos. Então segue, a, é a frase máxima, apenas siga o um método, tá? Tudo bem? Agora vamos lá, vamos para a frase. Renato, beleza. Eu aprendi a identificar que é a equivalência. Eu aprendi a usar as duas equivalências, mas como eu vou saber qual das duas usar? <cười> Perdão. Bate o olho na resposta. Tem ou, tem então, né? Galera, bisusaço. Sempre começa usando a equivalência 1. Você vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2 que vai ter. Então vamos lá. Vamos usar a equivalência 1 aqui. Nega tudo e inverte. Você então vai continuar. Ana é. Se Ana é bela, então Karina é feia. Como é que vai ficar? Se Karina. Não é feia, então Ana não é bela. Pronto, neguei tudo. Inverti, ó. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Vê se tem, tem na letra E. Ó, se Karina não é feia, então Ana não é bela. Pronto, marco V da vitória. Letra E, show, tranquilo, é óbvio. Depois que você aprende isso, faz isso muito rápido. Porque tu nega tudo em verde. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Pronto, letra E. Só que eu precisava te mostrar isso. tá? Porque o meu é que você aprenda. E agora, pode pegar a questão de equivalência, usar isso que eu te ensinei, que tu vai acertar tudo. Tá bom? Vai acertar o teu crescimento, vai ser absurdo. E entenda uma coisa. Duas coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Você gosta de ler livro? Gosto. Mas ler livro por ler é melhor não ler. O que é ler livro por ler? Você lê o livro por ler, vai lendo ali, não vai anotando nada, não vai fazendo todas as anotações, não vai estudando. E assistir vídeo-aula por assistir é melhor não assistir. Por quê? Você assistir e aplicar, se você pegar tudo que eu te ensinei aqui, <coughs> perdão, e ao final dessa aula aplicar tudo, você vai estar no caminho certo. E assim você merece ir para no próximo nível. Porque eu quero pessoas no método MPP que queiram realmente transformar suas vidas. Porque estudar por estudar não vale a pena. Você tem que estudar e seguir, exercitar e seguir o método. Show? Aplicar. Bora lá. Próximo. Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. Numa escola, existem 41 salas. Sublinha aí. Das 22 possuem ar-condicionado. Sublinha aí. 22 ar-condicionado, 20 ventilador e 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. 5 estão sofrendo, né? Quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelho? Opa! Renato, eu tenho maior dificuldade de identificar. Eu acho que nessa aula você já viu que o Método e 50 veio para isso. <cười> Perdão? Agora, qual é o total aí, galera? O total é. 41 Né, ar-condicionado são 22 ventilador, são 20, né? E não tem nenhum dos dois, são 5. E aí, ele quer a galera que quer ar e quer a galera que a ar e ventilador show, galera. Toda vez que tem interseção, problema de conjuntos. Anota isso: o que é interseção o que tem nos dois? Toda vez que tem interseção, o problema é de conjuntos. Anota isso. Toda vez que tem interseção, o problema é de conjuntos. Isso é sempre, Renato, sempre. Tem interseção, então o problema é de conjuntos. Tudo bem? E eu tenho... Olha o que eu vou te ensinar aqui, galera. Isso daqui é sensacional. Você provavelmente já estudou conjuntos, montou o diagrama. Realmente, eu também ensino você a montar o diagrama, porque você precisa. Mas, quando tem que encontrar a interseção dos dois conjuntos, é muito rápido. Olha o método MPP, o que, é que você vai fazer. Sempre que for para achar a interseção com dois conjuntos, olha o que você vai fazer. Você vai fazer isso aqui. Ó. Primeiro, você vai esquecer o total e vai somar todos os valores que tem aqui. Ou seja, você vai somar 22 com 20 com 5. Que dá 47. Você vai somar 47. Deu 47, entendeu? Você vai esquecer o total e somar geral. Deu 47, entendeu? Agora, olha que legal, para você achar a interseção, você vai pegar esse valor da soma aqui, que é o 47, e diminuir do total, que é 41. Acabou. Qual é a interseção? Quantos fazem os dois? 6. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória. Renato! Isso daí dá certo sempre, só toda vez que você quer achar a interseção de dois conjuntos. Pode fazer sempre. Caraca, eu montei o diagrama, veio com um X, nada contra. Tá feliz fazendo isso, continua, não precisa mudar. Agora, se tu acha que tá sofrendo muito, muda. Isso em é tudo na vida. Tá feliz fazendo a parada? Sério, sem problema. Tem que estar tá feliz fazendo as coisas. Agora, não tá feliz, muda. Então, se tu não tá feliz... Muda agora mesmo. Isso aprendeu acha intercessão em dois segundos e marco V da vitória. Show de bola, tranquilo, beleza. Então vamos para próxima. Não tem mais. Próxima, fechamos aí. Fechamos o nosso aulão. Caraca, tava tão legal! Tava tão legal porque você viu o que acontece quando você aprende raciocínio assim, lógico. É isso que acontece. Você fica querendo mais. Agora, se você quer mais, você pega, faz o que eu te falei para assistir na aula. Né? que assim você vai estar tá começando a melhorar o teu raciocínio lógico para o concurso e o que acontece quando você aprende é que você fica mais feliz e consegue ser aprovado não fica mais dependendo dessa matéria para transformar agora o terceiro passo que é para você ir para o próximo nível e decolar literalmente é você estudar com o método mpp num passo a passo comprovado por milhares de alunos que é o nosso módulo completo de raciocínio lógico faz uma coisa Aqui em algum lugar tem o um link do nosso curso. Clica e vem assistir uma aula do nosso curso. Você vai ver como é. Diferente daqui. Aqui foi questão, eu te expliquei e tal. Lá não. Eu vou te dar a teoria, vou aplicar, porque o método MPP é 20% para teoria, 80% para exercício. E depois a gente vai fazer muito exercício muito exercício. E além disso, você vai ver casos de sucesso dos nossos alunos e mais três bônus que estamos oferecendo, lidando. Oferecendo, não, estamos lidando. Então. Clica aí, assiste a aula, eu te espero no nosso curso Módulo Completo de Lógico, tá bom? E agora, a mensagenzinha, né? Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Então, ó, você tem que começar agora mesmo, onde você tá, usa aquilo que tu tiver, cara. Papel e caneta na mão, tá valendo. E faça o que você puder. Show de bola? Tranquilo? Então, deixa anotado aí. É a nossa série raciocínio lógico e a série matemática. Todo sábado, 8 horas da noite, raciocínio lógico para concurso. Mas sábado, 8 horas da noite, Renato eu tô na festa. Aí é contigo, não é comigo. Você tem que saber o que você quer para a sua vida, qual é a sua prioridade. Mas não tem nada. Se você não assistiu 8 horas, fica disponível o vídeo. Tá? Assista. tá Então, ó, todo sábado a série, raciocínio lógico para concurso. E todo domingo a série matemática para concurso. Amanhã tem matemática para concurso. Então, estou te aguardando tudo 8 horas da noite. E todo dia tem vídeo novo no canal. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações. E você viu o que acontece quando você aprende raciocínio lógico. Fica muito melhor no seu concurso, né? Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.